Nos últimos anos, o livro eletrônico tem caído 4% ao ano, estou falando aqui dos últimos três anos, e o livro físico está subindo 6%. Ora, mas não tem nada mais conveniente do que o Kindle? É um menino de 21 anos, fazia três anos que ele não conversava com ninguém, e a partir do robô, em basicamente, se eu não me engano, fez sete dias, cinco dias, ele estava conseguindo se comunicar. Esse ano começou a aparecer uma empresa nova que no Canadá e nos Estados Unidos vem vendendo carne, que tem aquela coisa que você, quando você dá aquela mordidinha sai aquele vermelhinho, que parece aquele sangue. Eles estão na news. In your pocket, what's going wrong with our